Há palavras que nos beijam, como se tivessem boca. Palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca. É urgente o amor. Pode ser um amor sem razão, sem morada, sem nome sequer. Mas tem que ser um amor. É urgente inventar a alegria. Queremos mais. Queremos ser um sonho. Pois toda a vida é sonho, e os sonhos, sonhos são. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. É urgente o amor. Na paz da noite, cheia de tanto durar, Dos livros que li, que os li a sonhar. Um horizonte, a saudade do que não há de voltar. Outro horizonte, a esperança dos tempos que antes chegar. Mas a minha felicidade é da gente pequena. Natal é quando nasce uma vida a amanhecer. O Natal pousa nos livros, no quadro e nas carteiras. E deixa um pó de estrelas no fundo das algibeiras. Mas, com isto, que têm as estrelas? Continuam brilhando, altas e belas. É urgente inventar a alegria. É urgente o Natal! Que se acendam as luzes! Thank you.